Então, agora dão-nos aqui uma expressão algébrica e pedem-nos para escrever na forma de um polinómio. Vamos fazer na forma do polinómio requisito, claro. Então, vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu tenho um, o 3x menos 2 vezes, vezes 1 mais 2x. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A distributiva fica 3x vezes 1 mais 3x vezes 2x, mais 2 vezes 1 e 2 vezes 2x, que é o que se encontra aqui. Depois, atenção, menos, atenção que este menos afeta toda esta operação que aqui está, este caso notável, que está aqui desenvolvido. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, de seguida, vamos fazer cálculos. 3 vezes 1, 3, 3x vezes 2x, fica 3 vezes 2, que dá o 6, x vezes x, que dá o x ao quadrado. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2x, fica 4x. Menos, atenção a este menos que aqui está, para não se enganarem, e coloco o resultado do caso notável, do cálculo do, do caso notável. Depois, o que é que aquele menos vai fazer? Este menos que aqui está, que nós tivemos aqui, que eu desde o início, de a dizer para terem atenção, vai alterar todos os sinais do que está dentro dos parênteses à frente. Então, ficará menos x ao quadrado mais 8x menos 16. E agora, vamos juntar os monómios que conseguimos. Isto é, os monómios só se podem somar quando eles são semelhantes, quando são iguais, têm a mesma parte literal e o mesmo grau. Então, vamos lá ver o... 6x ao junta-se com o menos x ao quadrado, que vai dar 5x ao quadrado. O 3x vou juntar com menos 4x e com o 8x, que me vai dar o 7x. Menos 18, que é menos 2, menos 16.